arquiteto e engenheiro civil presta atenção nesse vídeo aqui é, tem muita gente que ainda não acredita nessa situação mas eu já mostrei aqui em curso gratuito no meu canal é, o quanto já fiz outros vídeos falando sobre isso o quanto a demanda pelo trabalho de regularização de imóveis é enorme e não é só em um estado é no Brasil inteiro Dependendo do estado, dependendo do estado, chega a ser 90% dos imóveis não estão regularizados. Olha só, 90% em alguns estados dos imóveis não estão regularizados. No Brasil inteiro, é metade dos imóveis não estão regularizados. E o que quer dizer isso, não estar regularizado? Quer dizer que não tem o abitse, não tem a escritura. Só que para ter escritura, primeiro é preciso passar por o um processo administrativo na prefeitura local. E esse processo administrativo só pode ser feito por arquiteto ou engenheiro civil, pessoal. Não tem outro profissional que seja, que tenha atribuição técnica e legal para fazer esse tipo de trabalho de regularização de imóveis. Olha só, eu... Nós estamos hoje é hoje é Páscoa. Hoje é dia 9 de abril. De dezembro até agora, eu já peguei dois processos de regularização de imóveis, sendo que eu não vou atrás mais desse tipo de trabalho, eu não corro atrás desse tipo de trabalho. Eu já tinha, inclusive, prometido a mim mesma que eu não ia pegar mais isso para fazer, porque eu estou sobrecarregada. Além dos meus projetos, eu tenho a escolinha profissional aqui, onde eu dou aulas, eu tenho que preparar as aulas, agora eu estou com mais professores, está um pouco menos é, é, pesado para mim, mas ainda tenho que fazer muita coisa, preparar aulas... É, editar, enfim, fazer um monte de coisa, arrumar site, é, falar com alunos, atendimento dos alunos, que eu faço questão de sempre estar fazendo pessoalmente. Então, é muita coisa. Eu não quero mais pegar a regularização de imóveis, mas acontece que entra para mim esse trabalho toda hora e eu não tô podendo jogar dinheiro pela janela. Aí eu vou mostrar para vocês, olha só. De dezembro, entrou esse aqui para mim, olha. Já tá, já dei entrada agora é dia 28 na prefeitura. Então tá aqui, ó. Isso aqui é o protocolo da prefeitura quando você vai lá e abre o processo administrativo de regularização de imóveis. Antes de eu dar entrada com esse aqui que eu mostrei para vocês, já apareceu outro. Para eu fazer também regularização de imóveis, acréscimo de área construída, eles têm uma casa, terra, querem fazer um andar superior. Então, vem toda aquela história, eu estou analisando a estrutura, eles têm as fotos da, da obra, eu estou analisando tudo, é, vou chamar, já chamei um colega meu que é engenheiro calculista para avaliar, para ver se a, a, a casa atual realmente é, tem é, é, condições de ganhar um sobrepeso Acima dela tudo indica que sim, pelas fotos que ouvi das armaduras, é, das sapatas, dos radiês, tudo indica que sim, mas eu assim mesmo gosto de chamar um especialista na área para fazer essa avaliação. Então, novamente, então são dois processos de dezembro até aqui, pessoal, nós estamos em abril ainda. Então percebam, e eu não sei o que eu falei, vou falar de novo, eu não procuro esse trabalho. Imagina se você começar a direcionar para procurar esse tipo de trabalho, você vai ver... E olha só, esse processo não é barato. Eu, co eu cobro barato, tá? Mas pode cobrar mais. Eu tô cobrando 6 mil reais para fazer um processo desse. Então é só vocês somarem ó, de dezembro para cá, só com esses dois processos aqui são 12 mil reais. Entenderam? Quer dizer, é um dinheiro certo, é retorno imediato, porque as pessoas não têm saída. Quando elas têm um imóvel que não está regularizado, cedo ou tarde elas vão ter que regularizar por algum motivo. Ou porque vão querem vender e só conseguem vender quando está regularizado, ou porque tem um inventário no meio dessa história aí e precisa resolver, precisa regularizar para poder fazer um inventário. Enfim, não estar regularizado é, prende uma série de outras etapas. Então, estar regularizado é pré-requisito para todas as etapas, qualquer coisa que você queira fazer um imóvel, até você fazer uma obra nesse imóvel, você precisa estar com ele regularizado, sabia? Então, não tem como. E só pode arquiteto engenheiro civil. Então, é uma área para os dois profissionais que não tem concorrência. São só esses dois que podem fazer. Entenderam? Compreenderam bem isso? E o que, que acontece? É, muitas pessoas confundem essa coisa de regularização de imóveis e vão atrás do advogado. O advogado, gente, eles fazem a parte do cartório, que é a parte de registro de imóveis. Mas para que o advogado possa fazer o registro de imóveis lá no cartório, ele precisa que esse processo tenha passado antes pela prefeitura municipal. E para que isso aconteça é preciso que tenha arquiteto ou engenheiro civil fazendo esse processo administrativo. Então primeiro acontece o processo administrativo dentro da prefeitura, onde o arquiteto ou engenheiro civil vai entrar com plantas e documentos necessários para fazer esse processo administrativo que vai percorrer vários setores dentro da prefeitura. Aí depois, ao final, quando o arquiteto ou o engenheiro civil conseguir o habite-se desse imóvel, com o habite-se na mão, o advogado vai até o cartório e consegue fazer o registro de imóveis. Então, o nosso trabalho é pré-requisito para o registro de imóveis, entenderam? Então, muita gente aí pega até e faz curso errado aí de registro de imóveis, Sendo arquiteto e engenheiro. Não, arquiteto e engenheiro não tem que fazer curso de registro de imóveis. Arquiteto e engenheiro tem que fazer curso de regularização de imóveis. E eu convido vocês a vir para minha escola fazer esse curso de regularização de imóveis, onde eu ensino tudo passo a passo, através de videoaulas. Inclusive, eu ensino algo que ninguém ensina, que é fracionar terreno que é fundamental saber fazer para fazer uma regularização de imóveis, porque muitos imóveis estão em terrenos fracionados. Além disso, investidores que compram terrenos para revenda de casas, para construírem e revender casas, eles geralmente fazem casas pequenas, compactas. Então o que eles fazem? Eles compram terrenos grandes para fracionar e fazer mais de uma casa naquele terreno, Atendendo, obviamente, às exigências e a limitação da legislação. E para isso eles precisam que o arquiteto ou o engenheiro civil entenda de fracionamento de terreno. Porque fracionamento de terreno é um projeto à parte de prancha única e precisa fazer um memorial descritivo de fracionamento que não é nada agradável, é bem chatinho e pouquíssimos profissionais sabem fazer. E tudo isso eu ensino dentro do meu curso o passo a passo para que vocês possam ter acesso a esse mercado tão farto, que vocês realmente possam ganhar dinheiro, para isso vocês precisam saber tudo isso, ok, pessoal? O preço não é caro, vocês podem parcelar no cartão e vocês, além das rede aulas, vão levar um enorme material didático. Que o material didático, o que, que é? São trabalhos meus que estão lá dentro para vocês baixarem de regularização de imóveis. Então, tem todos os exemplos, como vocês têm que colocar no carimbo, como é que vocês têm que descrever, quais são as plantas que vocês têm que fazer. Tudo tá lá, modelos de trabalhos meus para vocês baixarem, não é o máximo, então é isso aí, então comece, se você está aí querendo, precisando de dinheiro, entre na área de regularização de imóveis, que não vai faltar trabalho para você, esteja você, onde estiver nesse Brasil, ok? É isso aí, até o próximo vídeo, bye bye.